Olá, queridos ouvintes e amigos da nossa vibe mundial. Eu estou rindo porque hoje está bem leve aqui, o Jean está bem animado. Fala alto, Jean. Isso porque o tema de hoje é sem culpa. Você não é culpado pelas coisas que você faz, é a tua consciência, né Jean? De Gourmet, para quem ainda não me conhece, estou na Vibe Mundial há 22 anos. Janeiro, 23 anos de Vibe Mundial, olha que beleza, sem ter parado, né? Não parei nem por uma semana, intermitente. Já tive três programas, já tive dois, já mudei várias vezes de horário. Somos da casa, né? E é bom porque vamos conhecendo vários públicos. E o meu trabalho, eu sou psicoterapeuta holística, metafísica, trabalho com a medicina energética do terceiro milênio. É, teve um dia desses que eu atendi uma pessoa que foi lá, né, ela, ela me viu no Instagram, e ela disse para mim assim, Armin, ah, o que, que é? Como trata na medicina energética do terceiro milênio? E a pessoa pensou que fosse uma coisa única, né? E, na realidade, é uma tríade, que é sustentada por três pilares, que é o registro da memória celular, radiestesia magnética imantada e energia fria vibracional curadora. Todos esses três trabalhos, esses três atendimentos, que eu coloquei agora atualmente como uma técnica, eu, estou com, eu trabalho com isso desde 85 86 quando eu fui auto-iniciada. Se vocês assistirem Mundial, e você, que eu fiz no, no sábado passado com a Samira, aqui da rádio, Samira Chaine, vocês vão aprender. Foi maravilhoso porque foi um diferencial. Mostrei um pouco de como, um pouquinho, mas um resumo muito pequeno. Já estou abrindo a boca, porque eu nunca contei. Está um pouco no meu livro, que em breve vai ser lançado. De como eu fui iniciada. Né? Eu não fui iniciada por ninguém daqui do planeta, do, da Terra. É, tanto é que eu ficava na dúvida se a coisa vinha da minha cabeça... Se era eu que fazia comigo aquilo, o chamamento, ou se foi realmente né? é um compromisso que eu tive quando eu reencarnei. E ali chegou a data do contrato. Você viveu até agora assim. Aqui deu a barreira. Agora você é a pessoa você é, é o nosso... Você vai ser o nosso mecanismo, a pessoa que vai fazer, que vai ser a pessoa que vai atuar através da gente. Né? Você vai ser uma, uh, um, uma... A pessoa que vai desenvolver esse trabalho no momento certo. E quando for o momento certo, você vai ter o chamamento. E para ter esse chamamento, eu levei 30 anos, que chegou agora. Fui trabalhando, veio a medicina energética do terceiro milênio, que é essa tríade que eu falei. E tudo começou assim, quando eu dava aula, né? Então, foi muito bom. Foi algo assim, maravilhoso porque eu pude revelar um pouquinho da minha autoiniciação Foi algo que mexeu muito, e, a partir dali, eu comecei a receber essas informações e um trabalho que eu desenvolvo, eu desenvolvo por mim. E hoje eu posso até chamar de técnica da Armin, né? Técnica da Armin, eu chamo de Ventúrio, que foi o nome que veio também, e é um nome de é, é um trabalho de cura total o que que é a cura total quando eu digo do registro da memória celular nós acessamos os implantes as suas memórias tudo que está no seu subconsciente não só o que você trouxe já agregado dentro de um compromisso espiritual é, o compromisso espiritual, vou abrir um parênteses aí, ele não é uma questão, olha, eu vou resolver karma. Não, você não vai resolver karma, fica calmo. Não vai. Mas eu vou resolver adentrar, iluminar mais meu espírito. Não me perguntem como que isso funciona e por que, que precisa iluminar mais o espírito mas existem processos evolutivos, o Espírito é a consciência. E para que eu chegue numa dimensão né, mais evoluída, eu preciso desenvolver um trabalho e eu vou me comprometer. Eu vou ser um facilitador, como eu sou. Uma facilitadora que recebe as instruções e passa essas instruções ou trabalha com tudo isso no plano em que estiver. Não importa que eu esteja aqui no planeta Terra, ou esteja num, numa galáxia que esteja já super evoluída, que nós nem sabemos o que é isso. Nós ainda estamos aqui, nós não sabemos. Nós não sabemos o que é o infinito, porque nós estamos extremamente finito. Nós ainda estamos extremamente enclausurados dentro do pequeno. Então, naquele momento, chegou o meu momento de passar algo. E a única, a única, única, único nome que eu podia ter dado, depois eu explico, já falei várias vezes da causa, por causa do Zé, depois eu conto de novo Mas se vocês forem no Youtube Vocês vão encontrar A medicina energética do terceiro milênio Nós, Eu trabalho com cabeça, corpo Mente, sistemas neurais Eletromagnetismo uh, sabe, Tudo que diz respeito A uma tomada de autoconsciência Você se aprofundar Desde as causas de tudo aquilo que te deixa desconfortável, que limita seu pensamento, que limita suas atitudes, a percepção que você vai ter da atitude do outro em relação a ele mesmo ou a você, porque quem tem a ele mesmo é que prejudica, então você não pode se deixar prejudicar, mas você vai começando a perceber até a autocura, que é a energia fria vibracional curadora. Para quem quiser saber mais, eu ainda vou fazer um YouTube em breve a respeito disso. E vou passar para vocês. Mas hoje eu quero falar um pouco. Você se sente culpado? Você é cobradora? Cobrador de si mesmo? Porque quem tem culpa se cobra. E quem se cobra faz o quê? Foge da cobrança... Justificando a culpa. E por que teve culpa? Porque vai ter um espelho que culpou a culpa. Deu para entender? Então, eu vou fugir da culpa. Mas eu não tenho como fugir da culpa. Por mais que eu justifique alguém que me levou a tomar aquela atitude insensata. Mas será que foi insensato? E... A partir daí, eu passo a ser um grande cobrador, uma grande cobradora de mim mesma E de quem a gente mais foge? Do cobrador Quando eu fujo do cobrador, eu estou fugindo de mim Estou virando uma pessoa, entre aspas, alienada, da Armin E eu não quero mais ficar dentro da consciência da arme. Então eu vou buscar a consciência do outro em mim Talvez a consciência do outro em mim diga assim, olha, você não foi culpada, não se cobra. Para que, que você está fazendo isso? Você, você entendeu? E Então, com isso, você pode perder prosperidade, atropelar sua vida, se desarranjar. Você está tendo esses problemas? Então, pode ligar agora para a rádio e fazer a sua pergunta. Antes de atender, eu vou dar o número do meu telefone, do meu WhatsApp, para quem quiser agendar o um horário, participar dos grupos. Nós temos uma série de coisas boas, tá bom? É 11-99675-5250. Esse é meu WhatsApp, não é da rádio. É o meu WhatsApp. 11-99675-5250 para falar com a Priscila, minha assistente que me assiste mais do que eu mesma então tá bom Doni, vamos lá, vamos entender alô alô, boa noite boa noite, quem tá falando? Oi, meu nome é Cristiane Ellen hum. que bom Armin, Fala é, assim, é, eu queria não sei se tem a ver assim o que eu vou falar é, eu sou uma pessoa assim é muito ansiosa muito eu sou muito assim, nervosa dentro de casa, eu perco muito controle com os meus filhos. Uhum. Às vezes eu brigo demais com meu filho é adolescente, 16, tem um de 11 e tem um bebê. Então, é assim, eu é sou assim, muito estressada, assim, dentro né, minha casa. Eu tento ter um controle e minha voz é calma, manta, mas por dentro eu não sou assim, é assim, eu não me sinto. Eu me, eu me sinto muito atribulada, assim. Mas eu sempre fui assim. Por é. mais que né, o tempo passou, fui ficar um pouco mais, mais, né? Vamos dizer assim. Trabalho por conta, né? Sou corretora de imóveis. É, é, tá difícil um pouquinho trabalhar agora no momento, ah. mas eu trabalho, assim, tenho uma imobiliária e tento sem assim, focar. Mas ah. tá difícil focar em tudo que eu preciso focar. Bom, é assim. Você perde o foco. Vamos começar do final? Uh, como é mesmo o seu nome? É Cristiane Ellen. Cristiane Ellen. É assim. Hum. Vou, vamos começar do, da, da última partezinha que você falou. E vamos voltar. Por que, que você não foca no que você precisa focar? Você, tá, você trabalha como corretora hum. de imóveis. tal. Mas quando você está trabalhando com isso devido ao seu excesso de ansiedade, os pensamentos estão fugindo para outras coisas que você precisa fazer. Uhum. E o medo da pessoa não comprar, e você está lá explicando, <coughs> e, e você não, não, não, não tem nem o um retorno dali, e, e ficou presa, é, fazendo algo Que não ia te levar a nada Sendo que você tem tanta coisa para fazer Entendeu? Sim. Então, essa é uma agitação Muito forte em você É, é, é achar que você está perdendo o seu tempo Sim. Por quê? Você, vê, você consegue colocar mil coisas Ao mesmo tempo E não dá conta Nem mesmo, nem mesmo de você Uh, da, quando você fala, realmente a gente percebe que você é nervosa, você fala com a boca travada, você reparou? Nossa, nunca reparei Olha aí, pode observar, não... você fala assim meio travada você é, parece que a minha voz, ela, ela é devagar, mas o meu ritmo, ela quer, ele quer ser mais rápido. Dentro de mim tá rápido. Eu não tô devagar, eu tô rápida. É. É, os meus pensamentos é a mil. Assim. Não, você não é nada devagar, tô falando. Eu tô falando que você trava a boca para falar. É como se você segurasse a mandíbula, olha, eu vou segurar minha mandíbula para falar. Eu estou falando agora com você, tô prendendo... Você entendeu? Hum... Você segura a mandíbula, isso uh, pode até uh, te causar problemas mandibulares, dor de cabeça, uma série de coisas. Estou com torcicolo uh, é, semanais, aliás. É, torcicolo, é movimentos uh, espontâneos, movimentos assim de músculo, musculares, sabe? Isso, tudo assim no pescoço? É... É, exatamente. é muito nervoso E dá muita dor, mal estar uh, Isso daí vem em você É Cristina, né? Cristiane Cristiane Isso vem com você, Cristiane Desde muito nova uh, Mas depois que você casou Que você convive bem com teu marido Teus filhos, né? Sim Depois que você casou, você começou se lembra do tema que eu falei, da cobrança? Sim, sou eu. Isso daí é só eu. É você, todinha. Você se cobra coisas que não tem nada a ver. E a pessoa que você convive, desculpa, que é seu marido, uh -huh. ele não entende por quê. Ele gosta muito de você. E ele gostaria sim até que você relaxasse mais. É ele verdade. percebe. que... Ah, oi. É verdade. Ele ele quer que você sabe viva por inteiro, mas você não consegue. Agora pensa numa pessoa que te cobrou muito a vida inteira. A vida inteira não, a infância. A sua mãe. Minha mãe. É. Sabe como, as, sabe como funciona a cobrança? Não Você pode tudo Faça Você tem capacidade Vai em frente Quando isso acontece Você começa a se cobrar Não é? Sim Minha mãe tem muita depressão A vida inteira Ela falava que ia morrer Sim. E eu desde criança, eu... agora a vida, ela está assim. E, ela, e cobre... ela fala que eu virei as costas para ela. Ela é muito difícil. E ela te cobrando essas coisas, porque ela achava que você tinha que aprender a se virar sozinha. Sim. Porque ela não dava conta dela e ela não queria que você... Dependesse de ninguém. É verdade. Sacou? Sim. Então, essas coisas é que você precisa melhorar em você, Cristiane. Caso uhum. você queira, venha fazer uma radestesia, agenda um horário. Eu vou pedir para a Priscila abrir para você um pa oh, um precedente, dá um desconto para ela, para a Cristiane, caso você, ela está aqui comigo, caso você claro. entre em contato, porque eu estou sentindo que você precisa muito. Sim. Você é uma pessoa quero... que tem muita coisa boa, muita preciosidade e não está usando. É, eu estou... tudo difícil. Tá eu bom. moro aqui no interior de São Paulo, você faz... É, Faço é, o também. Online ah, eu tá. faço. Ah, tá. E é tão eu... bom quanto e online, é só uma hora, uma hora e dez. Você vai gostar muito. E às vezes, uma vez só, duas, já dá conta. Tá bom. Você vai passar a Vou, sua vou passar agora. Tá bom. Um beijo grande tô... para você. Obrigada pelas palavras. <risos> Tchau. Tchau. Ah, então, anotem aí o número do meu... Celular, do WhatsApp é 11 99675 5250. 11 99675 5250. É só ligar e falar com a Priscila. Ela está lá para te atender. E vamos atender mais ouvinte? Só que tem que ser breve, que eu tenho um recadinho para dar ainda. Alô, alô. Quem tá? Boa tarde. Quem tá falando? Boa tarde. É a Tereza que tá falando. E aí, Tereza, como está? Eu tô bem. É que eu tô com dificuldade para arrumar trabalho. Eu já mandei muitos currículos. Hoje eu mesmo, hoje mesmo, eu fui num lugar. Aí eu fiquei muito triste, porque eu saí de lá e falaram que não dava para ah. encaixar. E você quer saber o que te prende? Isso. Tá. Sabe por quê? Você hum. é uma pessoa habilidosa. Sim. Mas quando você fala, você fala de uma forma que a pessoa olha para você e fala, meu Deus, ela... É muito, ela, ela sabe você não leva ânimo. Sim. Sabe quando falta ânimo na pessoa? Sim. Parece que você está presa dentro de você e você está indo trabalhar só por causa do dinheiro. É isso? Eu, eu preciso mesmo, estou necessitando mesmo. Você precisa por quê? Porque eu tenho uma, as contas para pagar para você. Eu estou falando, porque você precisa do dinheiro, né? É. Então é isso. Procura pôr mais pulso na voz. Procura, sim, se sentir mais inteiro e confiar mais em você, tá bom? Tá bom. Um abraço para você, tudo de bom. Tá, outro, Obrigada. Nada, tchau. Então, vamos lá, Priscila, você dá os recados rapidinho? Vai lá, vamos lá. Rapidamente, hein, Pri? A Pri vai dar porque eu não decoro tudo. Então, vamos lá. Gente, presta atenção. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É... Agora, em setembro, a Armin vai dar curso de radiestesia magnética e imantada básico. No dia 11, domingo, das 11h30 da manhã até as 17 horas, tá? Quem no quiser dia. mais informações... É só chamar no WhatsApp que eu respondo para vocês todas as dúvidas. Dia 11 de setembro. É o básico, é o básico, básico mesmo, mas básico. a pessoa aprende bem, né, Pri? Sim, sim, com certeza. É, o telefone é o 11 5250 Eu aguardo por você. Já, e para o curso também tem também a roda de cura, né? Sim, sim, tem a roda de cura Que é uma terapia maravilhosa, que é um processo fantástico E já está em aberto? Já, já, a data é dia 3 de setembro também, às 14 horas, um sábado Tá, e temos os cursos e a, e a roda de cura também online Roda de cura também online dia 29 de agosto agora, último, última segunda-feira de agosto Então já era, né? Não, tá chegando já era assim, o tempo de dar, o recado. O tempo acabou. <risos> Chama no WhatsApp, que eu respondo. Tá bom, gente? Quem mora longe e quer fazer um preço único, hein? É super em conta. Super. É, são dois dígitos, né? Para quem for fazer online, tá bom? Isso mesmo. Então, 996755250, minhas redes sociais, armem oficial no Instagram, Uh, oficial Armende Gourmandiano no YouTube. Vão lá, gente, colabora comigo. Vamos compartilhar, vamos passar para todo mundo? Isso mesmo. Beijo para todos. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.